Galerinha Beleza Como é que vocês estão? Estamos aqui saindo de Santo Amaro vamos agora aqui São Brazacup, Itapema, Salbara, Cabo Sul, Bom Jesus dos Pobres A nossa intenção é ir até Bom Jesus dos Pobres Passando por Salbara e Cabuçu. na minha frente Meu primo Marcão aqui, Ninguém na frente, ninguém atrás Vamos embora, vamos mora. 878 km0 Vamos desbravar Eu nunca tinha vindo para essas bandas apesar das oportunidades Já vi os meus amigos Felipe Felipe Motovlog Vindo pra cá Mas nunca fui Brás eu já olhei no Google Maps não tem nada muito interessante. Não, não tem praia, é, é rio mesmo, rio, rio, rio, riozão. Comunidadezinha de pescador, nada não é assim um lugar pra você ir, pra turistar, né? Fazer muita coisa. É bom pra conhecer e pra dizer, ó, oh, já fui em São Brazio. Ao menos eu não conheço nada de importante lá. Tem um negócio de uma igreja aqui no caminho. Uma ruína na verdade a igreja. Olha ah, uma que mesinha aí, ó. Sem placa. Mas nem costava. não é a Lidia. Uh! Tá liberado. Hoje passa. O tempo tá dizendo Que talvez eu chova Talvez eu não Indeciso todo Eu não entendo porque os caras desviam Tá vendo que a pista tá recapeada Não tem buraco Desvia pra quê? Tá com medo? Hein? Isso é frouxo Bar, restaurante, lanchonete, comida a 100 metros, reduz a velocidade, lambada, Beto Barbosa. Ah, o tempo tá esquentando, só que não tá esquentando aberto, está esquentando fechado. O que causa o mormaço. E mormaço causa aquelas nuvens roxas. E um tom mais azulado lá no fundo. Tá vendo? Com, com leves toques de amarelo. Isso aí é sinal de tempestade, velho. Raio, trovoada, relâmpago. Olha o pivete me um dando camarão. Camarão. Eu nem gosto de camarão. Viu? Pra quem gosta, camarão aqui é o canal, viu? Quer quiser comprar um camarão, é só chegar aqui no distrito de Acupe. Procurar o pivete ali. levar os quilos de camarão fresquinhos. Zona Urbana. Quilômetro dez pousada fonte da pedra e aí, amigão, como é que vai ser? À esquerda foi marcando, tá sinalizando. Ah, tá não, vamos embora. gasolina 4,55 aditivada 4,60 o outro tá rolando pega de charrete ali ó frenético A Camarão, não meu amigão nem gosto Já dá pra ver, tá bonito Terrenos a partir de 7 mil hum. o terreninho aqui, ó Terreninho ah, Acho que vale a pena, viu? sei Terreno mil Um <risos> terreno mil, um terrenozinho aqui de 7 pontos E aí construir enquanto O progresso não chegou de fato, olha, várias ilhazinhas olha. de barco deve ser sucesso e já te Bom, galera, vou encerrando por aqui, para que o próximo vídeo já seja dentro da cidade. E aí a gente vai acompanhando um passo a passo. Beleza? Valeu! Até mais, até a próxima!